Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome, meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero falar sobre o falar A gente fala tanto algumas coisas do nosso coração, a nossa verdade Aquilo que pra gente é realmente a nossa realidade Mas nem sempre o que a gente fala a gente consegue fazer E nem sempre o que as pessoas falaram pra gente, elas vão cumprir Em Mateus 26, 33, Pedro estava conversando com Jesus e aí tem é escrito assim então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. Mas Jesus lhe disse, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece, ou você me negará três vezes. E Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não te conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Olha só. Para quem lê uma Bíblia, para quem já viu em algum lugar, para quem já foi num culto, para quem minimamente conhece a história, sabe que depois que Pedro falou isso para Jesus, lá na frente, Jesus é crucificado e Pedro realmente nega Jesus três vezes. Então, o galo canta e ele se lembra que Jesus disse que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus três vezes ele fica extremamente triste, arrependido e percebe o que ele fez. Olha só o tamanho disso. Pedro estava sendo muito honesto. Ele amava muito Jesus, ele era uma pessoa completamente impulsiva. Quando o cara vem atacar ele, ele arranca a orelha do cara. Quando Jesus vem sobre as águas, ele fala, ah, eu vou aí. E Pedro era aquela pessoa empolgada, sabe aquele irmãozinho que fala, "Uh, bora. Pedro era essa pessoa. E esse tipo de pessoa geralmente não costuma muito mentir para agradar as pessoas, porque ele é verdadeiro. É aquela pessoa que fala, eu sou quem eu sou e me aceitem assim, porque a vida é uma só. <risos> e às vezes você é assim em alguma situação da sua vida, ou alguém que você conhece é assim com você. E ele está sendo muito honesto quando ele disse para Jesus, Jesus, eu nunca vou te negar. Eu te amo tanto, o Senhor é meu mestre, é o top, é o meu cara, é meu brother. Jamais, na história da humanidade, eu seria capaz de dizer que não te conheço, que não te amo, enfim. Morreria com o Senhor se preciso. Quantas vezes alguém vira pra você e fala assim Eu morro de amores por você, você é o amor da minha vida Você é a melhor amiga Você é o melhor líder que eu já tive é, Nunca mais vou sair dessa igreja Nunca mais vou sair desse trabalho Esse chefe é incrível Mas em algum momento da sua vida Isso deixa de ser a sua verdade E sabe qual é a questão? Deus já sabia que deixaria de ser verdade E não quer dizer que você mentiu E não quer dizer que as pessoas mentiram para você mas, às vezes, a sua verdade, ela muda. Porque as circunstâncias mudam. E o seu coração muda. Não quer dizer que Pedro não amasse Jesus. Mas o medo dele, das pessoas que estavam crucificando Jesus e matando Jesus, era maior, naquele momento, do que a promessa que ele fez. Às vezes, a preocupação e a ansiedade com as contas é maior do que a honra de se pagar alguém. Às vezes, a... A tristeza por uma briga ou por alguma coisa que a pessoa decepcionou a outra é maior do que a história de amor que eles viveram. Às vezes uma fofoca dentro da igreja é maior do que todas as curas, milagres, maravilhas e ministrações que a pessoa passou ali dentro, naquele corpo. E aí, o que acontece? Nós, geralmente, fazemos o que a gente disse que não ia fazer. Eu nunca vou te negar, tá lá negando. Eu nunca vou te abandonar, tá lá abandonando. Eu nunca vou deixar de ir, tá lá deixando. Só que Deus já sabe que você vai fazer isso, porque Jesus já tinha falado para Pedro, querido, você vai fazer isso antes do galo cantar, ele sabia até a hora, porque quando o galo cantou, Pedro se deu conta de que Jesus já conhecia ele tão profundamente, que sabia que ele teria medo, teria vergonha. Jesus já sabe aonde é o ponto da sua covardia, onde é o ponto da sua desistência, onde é o seu ponto fraco, mas também sabe o seu ponto forte. Ele já conhece as pessoas que te magoaram, que te abandonaram, que te decepcionaram, as amizades que não foram as amizades, a igreja que não foi a igreja, o amor da sua vida que não foi o amor da sua vida. Jesus já conhece a sua história. Só que eu creio que Jesus conhece as possibilidades da sua história. E o livre-arbítrio vem para você escolher dentro dessas possibilidades qual você quer seguir. E dentro disso entra a transformação da alma, a metanoia e tudo que Paulo prega. Deus olha pra você hoje e fala Querido, você pode viver uma vida de paz Ou você pode não viver uma vida de paz Você pode é, tomar posse do seu chamado, do seu ministério Ou você pode ser um crente de branco o resto da sua vida De banco o resto da sua vida Que não faz nada só é ministrado Você pode valorizar as pessoas que você ama antes que elas morram Porque depois que as pessoas que você ama morrerem Não vai ter mais como você dizer pra elas que elas são importantes Você pode começar a honrar o seu pai e sua mãe hoje porque o dia que eles faltarem, você vai sentir falta daqueles segundos que você não deu atenção. Você pode começar a tratar bem seu irmão agora, porque quando ele arrumar é um melhor amigo que trata ele melhor do que você, você vai sentir ciúme e falta do seu irmão. Você pode começar a se tratar melhor, até mais autoestima, aí na academia, porque quando você tiver obeso e ser parte do grupo de risco de uma doença louca da pandemia viral, vai ser um pouco tarde, um pouco difícil, porque a academia vai fechar às 6 horas da tarde. <risos> O que eu quero dizer é que Deus já conhece a sua verdade de agora e conhece a sua verdade do futuro. Jesus em momento nenhum virou para Pedro e disse, você está mentindo? Isso não é verdade. Ele não disse. Ele disse, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. É algo que vai acontecer. Mas naquele momento era verdade para Pedro. Pedro estava sendo honesto com Cristo. Nesse momento, quando você olha e diz, Deus, eu te amo, Deus me usa, Deus me renda, ex-me aqui... Fala, isme aqui, Deus. Aí vem o um pastor. Você poderia estar tá? Ele, não, misericórdia. Nem ora em voz alta A gente fala um isme aqui que não é real. A gente fala, Deus me usa que não é real. A gente fala que está preparado para a vontade de Deus. E não é verdade. Porque quando chega a vontade de Deus, a gente chega diante de Deus e fala, isso é obra do capeta. <risos> Deus jamais ia me tirar desse emprego. Deus jamais ia tirar esse carro. Só que às vezes, Deus precisa tirar o que era ruim. Para colocar o que é bom. Às vezes, Deus precisa te mostrar uma situação para você abrir os olhos para outra. E às vezes é necessário que ele venha a podar os galhos podres para que a sua árvore comece a gerar frutos. Esse aqui é meu pé de amora, ó. viu, meu pé de amora. E ele tá gerando amoras novas, dá para ver? Olha lá. Ele só gerou amora porque eu tive que tirar alguns galhos. E o que é muito triste, porque quando começou a nascer os galhos, eu falei: "Meu Deus, galhos eu não tô matando a planta, porque toda flor que eu ganhava eu matava. E o pé de amora tava florescendo, a amora é minha fruta preferida. Eu tava doida para acordar e comer a amora. <risos> então, eu plantei uma árvore num vaso, mas isso é assunto pro outro dia. Depois eu vejo o que, que eu faço com essa árvore. Mas enfim, tá dando fruto. E só começou a dar fruto depois que eu podei. Porque aquele galho, que começou bonitinho começou a apodrecer, não tava indo vida, não tava indo ceia, não tava indo na água que eu aguava o solo, não tava chegando no galho. A água viva que é Cristo, muitas vezes que está aguando a igreja, não está chegando em uma pessoa, ou em você. E aí você vai virar um galho seco e você vai ser podado, a palavra de Deus diz isso. E aí Jesus, quando ele vem podar a sua vida, tirar as pessoas, as coisas, as oportunidades, as sensações, os sentimentos da sua vida, é para que você gere fruto. Não fique bravo com o jardineiro, pense no fruto. Porque é o fruto que vai fazer a sua vida ter sentido. De que serve um pé de amor que não dá amora? De que serve um crente que não ganha vidas para Jesus? De que serve uma alma que é amada no ápice do amor, onde Cristo morreu por você, que não sabe viver sendo amado? Amado e amada, pode ser que você diga algo hoje que não vai valer nada amanhã. E pode ser que hoje você já está dizendo algo diferente do que você disse ontem. E pode ser que te disseram algo e não cumpriram. E eu quero te convidar hoje a parar de colocar a culpa nisso e que Deus já sabia. Então, já que Ele já sabia, entrega para Ele. Faça uma oração e diz, Senhor, o Senhor que já sabia todas as coisas, as possibilidades, e viu as escolhas que eu tomei e que as pessoas ao meu redor tomaram porque somos livres, eu peço que o Senhor tire toda dor, toda mágoa, todo sentimento de abandono, toda vergonha, todo medo que essas situações geraram, porque eu te entrego. Todas as minhas escolhas e a minha verdade. Porque a tua palavra diz que a verdade nos libertará e eu sou livre. E comece a viver a verdade de Cristo para você. A verdade de Cristo para você é que você é amado, cuidado, valorizado, precioso. Porque alguém que valia tudo, o único digno, sobre a terra, céus, debaixo da terra, debaixo dos céus, morreu por você, por te amar. Amém? Pare de pensar no que as pessoas dizem. Pare de procurar verdades ou mentiras e comece a se afundar na água viva que é Cristo. Porque Ele, sim, sabe todas as verdades em todo o tempo. Que o Senhor te favoreça.